Quero falar de uma bolada Onde é que ela anda? Não está mais no palácio Bela, recatada e do lar De estar aqui do lado Quando nos manifestamos Contra a farsa desse golpe Que é o nome certo de uma dor Já podaram o seu mandato e acabaram com direitos, congelaram investimentos. renova se a esperança fora temer todo dia e a que se cuidar com ouro para que o Lula volte lá em dois mil. golpe a que se livrar do e a tortura de verdade nunca mais Brasil o som A cruz dora, Bacuri, jamais te esquecerá.